Tem algumas coisas que acontecem em Dragon Balls que às vezes me fazem pensar, isso não tem lógica nenhuma. E é por esse motivo que esse vídeo aqui existe pra falar de coisas que não fazem sentido em Dragon Balls. Pra mostrar esses momentos dessa obra maravilhosa que mais parecem um E hoje tem até o Nappa sendo um burro e a irmã da Buma que eu sei que você nem sabia que existia. Mas antes de continuar aí, deixa o like e se inscreve no canal, deixa um comentário também e compartilha o vídeo com seus amigos, que vai ajudar demais. Possivelmente o Goku é o ser vivo mais burro do universo, pelo menos dos personagens que apareceram na obra. Porque assistindo Dragon Ball Z, isso não fica muito evidente, mas no Dragon Ball Super, meu amigo, uma pedra tem o um QI mais alto que o Goku. Em vários episódios, os roteiristas deixam mais que claro que o Goku é um idiota que algumas vezes coloca o universo em risco só para ter uns minutos de prazer, coisa que nunca aconteceria no Dragon Ball Z, porque apesar de ser um maluco obcecado em espancar alienígenas, pelo menos ele tinha um limite, que era não colocar os outros nos assuntos dele. E quando ele fazia isso, ele mesmo percebia que estava errado e que tinha feito merda e tentava consertar as coisas pelo menos, como na luta do Gohan e do Cell. Então não faz sentido nenhum elagir que nem um homem das cavernas no super. E outra coisa é ninguém mais ligar pro Osaru. E os Saiyajins também não tem mais caudas, porque isso não importa mais depois da saga Saiyajin. A saga Saiyajin que é foda e é essencial para estabelecer alguma das coisas mais importantes de Dragon Ball Z. Um exemplo. É que um Saiyajin com cauda em uma lua cheia é sinal de que vai dar merda para quem estiver no combate contra ele. Isso permite que eles utilizem a transformação do Ozaru. Porque para quem não sabe, o Osaru é um macaco gigante foda pra caralho muito poderoso também. No início da obra o Vegeta se transforma enquanto luta contra Goku. Mas a cauda dele é cortada e ele é forçado a voltar ao normal. Mas é um aviso para Goku e os outros garantirem que todos os Saiyajins com caudas no futuro tenham as caudas removidas durante a luta. Para não ter esse tipo de problema. É certo que eles não precisam mais se preocupar com isso. Já que ninguém mais liga para o e ninguém mais se transforma em Osaru. Já que não existem mais Saiyajins com cauda. O último Saiyajin que apareceu com cauda foi o Goh. Ranjune balançando o rabo por aí, antes de aprofundar seu treinamento lá com o pico. E é isso, não vamos mais ver muito sobre Sayajin, suas caudas ou, ou a ameaça que elas representam novamente, quase como se ele tivesse sido esquecido para que os outros tópicos de Dragon Ball fossem mais relevantes ou alguma coisa do tipo, tirando um potencial gigante da obra de uma das coisas mais legais que poderiam acontecer que é a briga de macacos gigante. Uma pena O o criador de Dragon Ball Z Tem esse hábito Péssimo hábito, diga-se de passagem Tem esse hábito de adicionar personagens do nada Sem explicação nenhuma Isso, gente, do nada, assim, do nada mesmo e algumas vezes até adicionar personagens principais, assim, que deveriam ser importantes. O irmão do Vegeta mesmo é um puto exemplo disso. Mas existe um personagem específico que mostra melhor o meu ponto. A irmã da Buma E calma eu não tô ficando louco por ficar alguns meses sem dormir. A irmã da Buma é real e ela, ela tá por aí em algum lugar do universo. O fato dos roteiristas terem colocado essa personagem irmã de uma das personagens principais da série... Literalmente do nada, sem explicação nenhuma, mostra o quanto eles não ligam mais pra nada Além de mudar a cor do cabelo do Goku Que deve dar um trabalho fudido pensar na próxima cor de cabelo dele Eles devem ter uns 5 ou 6 caras para decidir isso E uns dois babuinhos e um macacaranha no roteiro para entregar pra gente essa puta experiência Ah, e o nome da irmã da Bulma é Taitis. É, Esse nome tá aparecendo aí na tela E ela é tão útil quanto o Yantia ou o ou o Messi Kami, ou o porco, ou E nem o Vegeta sabia que a Buma tinha uma irmã mais velha, ela só surgiu do nada e foda-se. E assim como ela surgiu do nada, ela também sumiu porque, porque até outro dia eu não sabia que a Buma tinha irmã. Tem um momento lá no meio da Saga Sayed, onde o Vegeta e o Napa chegam na terra. E logo de cara o Napa para mostrar pra todo mundo que não vai tolerar ninguém falando o corte de cabelo dele. Já mandou uma cidade inteira pra casa do caralho. Aí você pode pensar, porra, foda pra caralho esse careca cabeça de ovo aí. eu também pensei a mesma coisa. Até que eu lembrei que eles vieram pra terra atrás das esferas do dragão. E o cara na primeira chance de fazer merda, vai lá e faz. Cara, esse babuinho correu isso de destruiu alguma das esferas do dragão que poderiam só estar ali pelas redondezas. Simplificando tudo que eu disse, o Nappa é um idiota. Lembrando que ele e o Vegeta viajaram um ano inteiro dentro daquela bolota para chegar na terra e a primeira coisa que ele faz é isso. Não à toa o Vegeta manda o Nappa pra casa do caralho mais pra frente na obra. Bom, e o vídeo foi esse. Se você gostou e é novo aqui no canal, se inscreve, é, deixa o like, comenta alguma coisa, tipo algum momento que você, que você lembra que não faz muito sentido na obra ou de outras obras. Quem sabe, eu, quem sabe eu não faço outro vídeo só com obras diferentes. Não se esquece de compartilhar com algum amigo também esse vídeo aqui. Falou!